Ok, a gente tá aqui no evento de português e as mulheres ganharam o um jogo que a gente fez, ok? Aqui okay, os homens perderam, infelizmente a gente perdeu por um ponto e as mulheres ganharam um prêmio pra participar num vídeo no YouTube. Então eu vou fazer algumas perguntas ou elas também vão falar algumas coisas em português e a gente vai colocar no canal. Então se liga aí o que, é que a gente vai falar na noite de hoje, ok? Tá publicando aí pra vocês. Primeira pergunta aqui pra Caterina, que eu vou fazer em espanhol. Quando... Quando você escuta acerca okay, de Brasil, quais são as três primeiras coisas que vêm a tua mente? Eh, bailar, uh -huh. eh, rio, carnaval. Ok, já. <risos> Ana, quais foram as três primeiras palavras que você mais lembra que você aprendeu em português? No começo, as três palavras. Mm. Saudade. <risos> Lembrança okay. e praia. Okay. Pilar, três palavras que você acha muito estranho em português. Exquisito, barata e... o um, que mais? Um, presunto. <risos> Sim, pra mim também é estranho. Em espanhol é estranho, porque uma vez eu estava assistindo a televisão e apareceu. É... Não, so, não, não, mas sim, sí, como presunto é encontrado, so, não sei, sé, como presunto, e eu como que é presunto, suspechoso, sim? ¿sí? Não, eu digo como que é? O ramón é encontrado, não ¿sí? <risos> que. Maria já esteve no Brasil. E eu vou perguntar pra ela aqui, quais foram as três coisas que você achou assim, um pouquinho estranho no Brasil? Ou alguma coisa que você. <risos> quer? <risos> alguma coisa que você achou estranho no Brasil, tipo, naturalmente falando. A primeira coisa foi que quando eu estava nas festas, o cara tipo, me falou, você quer ficar comigo? Nossa, no direto, assim tá? Sim, a gente no direto, assim Estava falando com outras pessoas aqui, que lá a sensualidade é mais... Eu tô falando sim, tô como... ou, ou seja, as pessoas não, são mais agora abertas. Agora mesmo, agora mesmo. As, pessoas, é as pessoas, pessoas são mais abertas. Não, não. A história é completa. Qual foi a história completa? Falou ah, na verdade. Falou na verdade. Não, não, não. Não, não, Vou falar isso aqui. Milena, quais são as coisas que chamam atenção para você no Brasil. Algumas coisas que chamam a atenção no Brasil. Eu gosto de hum. da música, okay. da dança. Eu gosto muito de dançar. então. De... Que tipo de dança você gosta? É a salsa, uma. Salsa, ok, uma dança não brasileira, não. um forrozinho, coro, sertanejo. Gosta de dança funk? Que zomba, não? Que você. Eu Gosto de, que e, qual, <risos> não, e, de e qual lugar você gostaria de conhecer no Brasil? Você nunca foi ao Brasil, mas qual seria ah. o primeiro lugar que você gostaria de chegar, assim? Se mas eu falasse para você uma passagem normal. agora para o Brasil, você compraria para onde? O Rio. É normal, é? Normal. <risos> Rio, Rio São Paulo. Rio São Paulo. Você é. prefere é. praia ou cidade? Não, eu gosto da Sim, mas também gosto de na Ok, então uma mistura aí, né? Ok. 15 dias no Brasil, ok? Laura, qual foi a sua experiência? O que foi que você mais gostou no país durante esses 15 dias? Um, nesses 15 dias, eu gostei da gente. As pessoas? Ok. Sim, é, a, festa, a festa. Ok, festa. Você percebeu alguma coisa diferente assim, nas festas do Brasil? Um, eu amo estar em um ambiente bom, um ambiente bom, ok? Em que sentido assim, que sentido? como é que é esse ambiente bom? homens, né? a gente ah, ok, beleza, ok. eu fui no mundial na Copa, na Copa do Mundo. Okay, pergunta, uma pergunta aqui que eu tenho que fazer, né? você sentiu que no Brasil os homens são um pouco assim, ah, como, avançam muito rápido ou não? Eu dos argentinos. Pior? Sim. Nossa, a gente perdeu para os argentinos. <risos> tá, com tá com vergonha? Não. Tá com vergonha? Tá é. vergonha? Tá com, vergonha? Bem, tá com, vergonha? Tá com vergonha aí de gravar o vídeo? Ah, tá <risos> ok, pergunta. Oh, meu Deus, peraí, peraí, peraí. Nice. <risos> Uma pergunta muito simples. Vou fazer aqui para a Leide. Qual é a sua palavra favorita em português? É uma... Muito bom! Não, não, é só uma frase, muito bom! Uma palavra, uma Ai, palavra, não. só uma palavra, assim, tá! Uh, tá. tá, tá, tá, tá, tá. Ah. Maravilhoso! Maravilhos. <risos> Beleza, Nath aqui já esteve duas vezes no Brasil, ok? Dessas duas vezes que você esteve no Brasil, você aprendeu a cozinhar alguma coisa do Brasil? Não! não <risos> e não se você tivesse nada. que escolher alguma coisa para aprender, você aprenderia. Feijoada. A feijoada? É seu, prato, não, não seu feijoada. prato. É meu prato. Não, eu tô usando meu prato, eu gosto muito de tudo. Ok, mas feijoada, tipo, se tivesse que escolher uma coisa. Peijo... E, e você toma com o quê? Com salgadinhos. Não e feijoada gente. com salgadinho? Não, não mas para tomar, bebida. De... Bebida, você. Feijoada caipirinha, com quê? Gosto Uma feijoada com caipirinha. Não, mas ponto... depois a feijoada. Não, ok, beleza, né? Pra dar um tempo assim para fazer a digestão, digestão, né? De boa. <risos> Vocês <risos> sabem <risos> que a ideia do Sim. português, Sim. né? Não é somente a você praticar é português, problema. mas também você conhecer pessoas, fazer novas amizades. E aqui eu tenho um exemplo clássico aqui, ok? <risos> Uli e Paola que se conheceram através através, através das reuniões de português. Sim. Quais, qual, você não qual, qual é... tá orgulhosa disso? Eu sei. qual é a, qual é a, qual é a recomendação ah, que você dá assim, pra galera que que tá começando a aprender português agora e que não não conhece outras pessoas pra, pra praticar? Que não tem amigos assim pra... Pra praticar. Aproveita as encontras de português com o Felipe Brasileiro. Mas você encontra somente aqui em Meridinho, agora. Mas você já fez ao redor. Sim, em outros países também. Outra dica, Fully. Passport. Um... Sim, você tem que se expor. Se expor? Tem que, praticar. Tem que assistir muitos filmes. Nas okay. músicas brasileiras. Yeah. Paola, muitos de vocês já devem lembrar de Paola, que ela gravou dois vídeos comigo no YouTube. Uma entrevista super antiga que a gente fez. Super antiga que a gente fez e a outra num bar que a gente gravou sobre as diferenças entre o Brasil, entre o Brasil e a Colômbia. Lembra disso? Faz muito tempo. Ninguém assistiu. Eu pergunta. Durante esse tempo... Tô perguntando pra você porque você já apareceu em dois vídeos, ok? Desde o tempo que a gente gravou o vídeo. Você sente, você sente, você sente que... Não, a pergunta é pra ela. Você, você... Eu muito perto. Não, não tá perto. Muito tá muito perto. Muito Caramba, eu não tenho um braço de 4 metros. Oita né? cara. Pensa aqui, pensa aqui. <risos> Ok, ok, ok. Durante o tempo que a gente gravou o vídeo até hoje. <risos> Durante o tempo que a gente gravou o vídeo até hoje, você... que é que você. Uma experiência boa que você teve com o português desde ou seja, Desde o tempo que a gente gravou esse vídeo até hoje. A pessoa que você conheceu, ou a experiência que você o que você fez através de idioma? Que você, cara, é muito bacana isso que eu fiz através de idioma. Não, eu já falei também de uma que que é, o português que mudou a minha vida. É, eu trabalho, o dia inteiro eu trabalho com português. Na verdade eu escrevo mais do que falo, então Aproveito esse tipo de encontro para praticar. Uhum. para falar, porque é bem difícil para mim, eu somente escrevo um desenho, um, mas é, em português, eu estou aprendendo com você, mudou a minha vida, então sempre fiz é, esse tipo de convite para o pessoal. Bacana, bacana. E agora uma pergunta para a Pergunta, pergunta. Rully, o que é que você faz na parede da sua casa? Ela é da eu sou me é a menina da parede da, da motivação, ah. tenho muitos posts na minha sala, na sala da minha casa. Ah. Eu sempre estou escrevendo verbos, expressões palavras que eu não conheço ou que eu não, não me lembro. Então, todos os dias, ah, quando eu vou para o é eu estou olhando, eu ah, tô... estou tô... me lembrado de, de Filipe ah, ah, O que lá, é isso? Ah, é? é uma coisa muito boa, você pode aprender é é é muito. É. E outra pergunta, quando, quando o pessoal chega na sua casa é? e vê essa, essa todo parede todo cheia de post-its? o que é isso? E por que você faz isso? Eu tenho que falar para todo mundo o que eu faço, porque eu gosto de fazer essa metodologia. E a eu, ah, eu... eu... eu uma eu adoro eu os E eu fiz até um vídeo com os posts que ela colocou ficou muito organizado. Um exemplo a seguir, beleza? Valeu valeu, valeu, valeu, valeu. Ok, estou com o Lore aqui, que está aprendendo português. E ela esteve no Brasil durante dez dias, ok? Lore, você. Por que você escolheu o Brasil? Ah. Eu gosto muito da cultura. Ok. É muito grande. Ok. Muita natureza. Eu amo. Qual foi a cidade que você foi? Chile, é, é Porto Alegre, Paraná. Sou do Brasil muito. Eu viajo muito. Paraná. Ok. Você é foi e... ah, Viajou muito em 10 dias tava, né? viajando por tudo que é Beleza, então. Valeu.